Ok! É a lateral, né? Lateral. A medir o é melhor. Eita, tá com pra frente A gente, né, Cachorro? A <susurra> gente tem que jogar Aí um aleatório, dois aleatórios, boa. E é bom. Três aleatórios, boa. Bora lá, hein? Vixe, manso, rosa, de boaça, sem visão, vixe, uh -huh. de boa. Manso, manso, manso. Nossa, levantaram doido. o hora Nossa. Foi pra dormir. Volta, volta, volta, isso. Calma, não joga. Ah, foi mal. Tá na posição aqui uh. Boa Agora eu vou dar uma subidinha ali Boa, uh, Dolly uh, uh -huh. Quer no meio aí o bagulho? Tem, tem cara aí, tem cara aí, Bruno. Tem cara aí. Tá bom, pegou. Só descer, Bruno. Sim, aí sim. Boa. Aí sim, só uma, hein? So cool. yeah. É, mano, vamos lá. Só mais uma. Ah, quero meu grife. <risos> ah, ai, ai, Ah, ganhei o Sprout, moleque. Aonde? Caixinha? Agora, na caixa. Oh. Aí sim. Só falta uma, mano. Meu Deus do céu, bora. Ai, ai, ai. Vamos lá, hein? É, Eu sim. Girar um belinita, Manso de novo, toma tomar cuidado aqui. que bora. Uau, o Dolly já tá girando. O Dolly já é. tá girando, é um safado. Eita. Escoltei do primeiro. Vixe, vixe, vixe. Ah, Eita, quase, mano. Aí o Dolly já vai falar isso, está estão tirando. Tirando. Calma, parça, eu vou acertar o puxão já, já. Se Byron curando a velha me enche o saco aí também. Pera, é, você tem que avançar, Bruno. Eu vou é. morrer aqui, eu toda hora, mano. Okay. Quase, mano. Aí, boa. Nossa, o Dolinho fez a boa ali. Pega aí o meio, pega o meio aí. sei. O Dolinho já tá tirando, já. É, Aí já sim, já foi, já Lembro, nós tem gema, você tem tá. gema. O oh, que <risos> tem gema e velho lá no meio. Cavalo, faz isso não, sei Pegar uma né, tio. Eu achei Nossa. que ia ficar lá, cara. Você é louco. Pega, pega, pega. Não, não, não, pega não. Nossa, o dormi Nossa, aí. esse moleque é o capiroto, bicho mano. Isso é tudo. Olha isso. Cê é louco. Bicho <risos> mãe, o bicho animal. O Dolinho joga demais também, né, mano? Meu Deus. Meu Deus. É foda. Aí, Belly. me vinguei, filho. Cê é louco. Muito bom, mano. Muito bom. Aê! Grande grife na conta. Putz, valeu, rapaziada. Cê é louco. Na contra do rebordo do Dolin <risos> Isso aí tô devendo Foi... Botaram na mochila e fomos Resgataram oh, o O chegou <risos> Aí sim, o dono da loja de lembrancinhas Da Star Park O cara dos negócios, só na graninha Chips, gorjetas, gorjetas Tá maluco? Cadê meu tipo? Cadê meu chip? E... Aí sim, gostei de ver, hein Cê é louco. Aí sim. <risos> muito bom, muito bom. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Aí sim, gostei. Ó. O reboleiro tá de, de grief. É a foto da Thumb? <risos> Aí sim, boa. É isso, fechamos. Valeu, reboleiro, mano. Foi brabo. Tá maluco. É nóis, é nóis, é nóis. Foi muito bom, foi muito bom. É nóis, agora você é Show demais. Com vou, vou, vou voltar lá. Valeu, do Dolinho, seu lindo, mano. Joga muito, mano. Tá maluco.